Já começa com um alerta atenção porque amanhã deve cair chuva forte, hein? além do Bucado... calor. Empresas apoiadoras de Bolsonaro acusadas de campanha ilegal de notícias falsas pelo WhatsApp. O jornal destaca que o candidato de extrema direita se beneficia de uma indústria não democrática e criminosa de desinformação contra Fernando Haddad e que o Partido dos Trabalhadores já pediu ao Tribunal Superior Se eu for olhar por esse lado, eu votaria no Bolsonaro. Aí venho agora com o outro, que é o Haddad, que é um lulista. Eu odeio o Lula, no sentido não de ser humano, porque ele é humano igual a mim. Mas pelo, pelo, pelo, pelo que ele quis fazer, que ele chamou o brasileiro a acreditar, que iria dar um país de livre educação sustentável, em condição de, de, de, de, de aprender a ler, escrever e obedecer... É questão de salário. Pô, Lula, primeiro ano, primeira campanha desse, ele disse que o salário ia a 500 reais, já passaram uns 16 anos e o salário não é mil. Na reta final do segundo turno, candidatos têm grandes desafios para reverter os resultados nos estados e no Distrito Federal. Postulantes chegam à última semana de campanha com dificuldades para virar o jogo. Pesquisas de intenção de voto. Creio que vai ganhar Bolsonaro porque é, fizeram, é, falaram muito mal de, de Lula, que ele está preso. Aí arranhou um pouco das imagens, a imagem do Lula está um pouco arranhada. Em Brasília. Mas ele ainda é muito querido. Se fosse ele, ele ganharia. Mas eu creio que Bolsonaro ganha, mas Haddad vai chegar muito próximo. Mas o meu voto seria para a Haddad, que é candidato de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também é muito conhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Inclusive, Barack Obama falou que, assim, Lula, você é o cara. Ele falou. Aí depois que Lula saiu do, do, do Brasil, o Brasil ficou um pouco mais na crise. O Brasil atualmente está uma crise financeira muito grande, né? Mas eu creio que vai melhorar. Realmente não imaginava, apesar de ver todo o movimento saído das redes é, de midiáticas, da, da, de informação, detopado, todo o um movimento político, é, né, um meio sub, su, é, submetido a, a, a se defender de uma coisa boa que houve no país, que foi a apuração da corrupção. A imprensa massacrando durante quatro anos contra a política, contra os políticos descaracterizando completamente o processo democrático. Porque a quantidade de WhatsApp, de mensagens de WhatsApp, que nós estamos recebendo, denunciando uh, nossos adversários, sobretudo um, né? Parece que a campanha do Bolsonaro está agindo muito fortemente com fake news contra a minha família, contra a minha atuação como ministro. Bolsonaro não é, é, é, é broma. É es... Vai dizer, mas não vai fazer todo isso. esse se fizer, não vai fazer comigo, não? Os Estes elementos, junto com mecanismo tecnológico, junto com, ambi... com todo o discurso da mídia contra o PT, com todos os discursos judiciais de criminalização seletiva contra a política, contra o político e, especificamente, contra o PT por el Whatsapp, que la gente de Bolsonaro se comunicó sin ninguna relación con el resto eh, en una cosa bien autista, eh, donde reciben información sin clasificación eh, de información mentirosa, claro, además eh, primarísima, sin ninguna elaboración y la gente comparte a través del Whatsapp eso y eso fue generando adhesión o sea, de gente despolitizada, desprevenida, eh, ignorante o eh, en, en muchos casos malintencionada, eh, que es un fenómeno. Ya había pasado en Estados Unidos con el Facebook en las elecciones de Trump. Y ahora acá eh, descubrieron el WhatsApp como, como medio de propaganda política. La historia, la mejor atleta es el Pelé, Pelé inigualado. Se o Brasil é o que é hoje, deve muito a Pelé. Eu, depois que o Pelé ganhou, o Brasil ganhou duas copas só. Outra em 94, que tinha o Ronaldo... Ronaldo...